Não, o Tiago perguntou aqui uma, uma ele colocou uma questão aqui na caixinha. Ah. É, ele está perguntando se o acesso ou a falta de acesso aos dados não contribui para a ausência de mais jornalismo de dados A falta de acesso a dados a dados públicos em Portugal é, é gritante hum, acho que é um bocadinho por todo, por todo lado, mas por exemplo eu sinto o que vou acompanhando do trabalho da Escola de Dados uh, e da comunidade de jornalistas no Brasil, que é um um, há uma pressão maior pública para que os dados uh, sejam disponibilizados. Uh, aqui ainda sinto um bocado que é uh, uma questão de nerds, uh, antes de ser uma questão de democracia. Uh, e, por exemplo, temos o último, o último, o último caso assim, mais grande que tem a ver com, com os dados do, do Covid-19 aqui em Portugal. Uh, ou seja,. Uh, o, o, o governo disponibiliza diariamente os dados num PDF uh, sobre o número de infectados, uh, inicialmente só tinha por regiões, agora já, já tem os dados por conselho, ou seja, os dados, uh, os dados foram, foram sendo publicados, uh, foram melhorados, mas continuam a ser em PDF e não, não disponibilizam isso, além de PDF ou num dashboard próprio da uh, Direção-Geral de Saúde. Uh, e, e mesmo para cientistas, uh, que poderiam ter... Ou seja, já nem vou falar de uma questão de democracia e de, e de comunicação, de mostrar os dados ao público, de mostrar a informação. Um, mesmo, aos, mesmo aos cientistas, o governo está há semanas a enganar <risos> para poder, para poder dar, dar acesso a esses dados aos cientistas, que poderiam estar a fazer coisas muito interessantes com estes dados e, e ajudar-nos a, a combater um vírus que está a afetar fortemente o país e, que, e poderiam aqui descobrir coisas com, com, estes, com estes dados, mas não. <risos> e, portanto, sim, há, há um bocadinho essa, essa, esse, esse, esse problema. O que você acha dos... Uh... Do, do, do 2.59, é um, é, um, é, um é um exercício interessante que eles fazem, uh, eu, eu, eu que como sou jornalista online tenho, tenho dificuldade em, em uh, ou seja, eu, eu, eu acho que os jornalistas, não, não quero aqui entrar em conflito com a Amanda, mas eu acho que os jornalistas, uh, ou seja, tenho alguma dificuldade de usar, de usar o vídeo como formato para os jornalistas dados. Um, não é, porque, porque, eu, porque eu penso sempre em uh, personalização em visualização de dados quando penso, quando penso em visualização de dados não é, que, não é que eu esteja a dizer que não é uh, porque é mas eu, eu tenho dificuldade em fazê-lo uh, o 2.59 é, um, é interessante nesse, nesse, nesse aspecto porque faz ali uma, uma comunicação rápida de números uh, através, através de vídeo portanto eu acho que Acho que sim, acho que podemos classificar como um mesmos dados. Queria perguntar como é que a lei, se existe alguma informação incluída toda informação em Portugal, né? É, em Le... lei, como, é é... como é que a vai lei... levantar esse tipo de dado, assim, no geral? É, um, há uma, é uma valente confusão. Há uma, uma comissão, que é a CADA, uh, que, que tem que analisar os pedidos. Uh, quando, quando, ou seja, eu, eu confesso que o meu, o meu modo de operando e quando é para pedir dados passa sempre por uh, ligar uh, antes de fazer essa coisa, ligar, tentar eu estou atrás disto, precisava destes dados, não sei o quê. Uh, e normalmente, ou respondem, ou quando não respondem, em teoria, poderíamos avançar com queixa, com queixa para cada, mas acho que são pouquíssimos, da última vez que os dados são pouquíssimos os um, e, e portanto eu acho que não é a, a melhor a melhor legislação possível um, sendo que depois há ali algumas coisas que me deixam sempre um bocado assustado porque porque porque basicamente por exemplo o, o governo pode pedir-me dinheiro pelo acesso aos dados Uh, e portanto a justificação que está na lei é uh, que o governo pode a instituição pública pode exigir dinheiro pelo, pelo pelos encargos que possa ter na na, na recolha e, e devolução dos dados e uh, eu até em teoria aceitaria isso ou seja aceitaria que se, se o governo tiver que enviar os dados numa pendrive uh, que eu pago a pendrive uh, não vejo não vejo qualquer não vejo qualquer problema uh, mas mas por exemplo já me, já me fizeram orçamentos para porque eu tinha pedido dados mais anulados uh, porque em teoria alguém alguém teria que estar muito tempo uh, a fazer essa recolha e a fazer essa e eu entendo, por um lado, mas acho que, acho que não faz sentido. Pronto, é, mas é um, é um cabo muito complicado e cuja, acho que a legislação não está, não está perfeita. A Ana, a Ana Pinto Martim está falando que um dos problemas de Portugal é mesmo a qualidade dos dados. Sim, sim, sim. Perguntar, não, mas eu achei excelente, assim, saber um pouco mais do, do cenário de Portugal. Aquela comparação da, da, das fotografias que você fez no Brasil fez é um bom resumo, assim, é, da, dessas. É, é, eu, é, eu acho que há aqui uma, uma, uma diferença muito grande. Obviamente, obviamente que são países em dimensão completamente diferentes, portanto, também seria natural que, que fossem menos de dados em Portugal. Uh, quando comparado com, com o Brasil uh, por, por, pelo número de pessoas que vivem nos dois, nos dois países mas acho que a diferença não deveria ser tão grande uh, e depois uh, eu, eu há pouco disse mas também gostava de acrescentar acho, acho interessante o facto de uh, eu basicamente eu leio eu leio, eu leio dois uh, o em duas línguas uh, em português e em inglês um, em inglês, uh, pronto, leio o New York Times, leio as referências não sei o quê. Em português, leio as coisas de Portugal e depois leio as coisas que os jornalistas de dados brasileiros fazem, um, por uma questão de ver. Ué, ok, é muito interessante. Uma análise interessante, uma coisa, uma, uma coisa interessante. Acho, acho estranho uh, que esta conversa que nós estamos a ter aqui hoje só esteja a acontecer hoje em 2020, ou seja. Uh, nós falamos a mesma língua, uh, poderíamos, ou seja, para além disso temos, não é só falar a mesma língua, os países têm relações muito próximas, já há uma comunidade enorme de brasileiros em, em Portugal, uh, ou seja, as coisas, uh, quer dizer, as pessoas falam uma, a mesma uma língua em comum, uh, no entanto. Estamos pela primeira vez a fazer esta... Acho que é a primeira vez que se faz um, uma conversa sobre o jornalismo base na, na Lusofonia. E não deixa de ser também uh, indicador de alguma coisa. Uh... não eu Concordo com você, Rui. Acho que essa, esse intercâmbio poderia ser é mais intenso, né das experiências dos países. É... Sim, sim, porque lá está. Porque nós não... Nós, se não seguirmos as comunidades... Uh, no Twitter ou uma coisa assim, não sabemos o é que é que estas pessoas que falam a mesma língua por exemplo, eu vi, vi montes de tutoriais uh, feitos por brasileiros uh, porque era mais fácil para mim do que estar a, a, a ler ou a ver um tutorial uh, de alguém que, a falar em inglês que é a minha língua sou nativo, não é? Portanto é mais fácil e exige menos esforço uh, e portanto há aqui um conhecimento acumulado uh, que não está a ser de alguma forma, uh, partilhado, além de fronteiras, dessas pessoas que falam a mesma língua. Eu, se calhar, falo de, de barriga cheia. Por acaso, tinha muito interesse em, em ouvir o Nelson, porque eu, pelo menos, conheço um bocadinho dos dados que é feito uh, no Brasil. Se uh, conheço o CODA BR conheço as iniciativas, eu não sei o que é que está a acontecer em Moçambique nesta, nesta, nesta área. Confesso, nunca li nada. Uh, e, portanto, tinha mesmo muito interesse em, em perceber e acho que, acho que estas coisas podiam ser mesmo muito, muito, muito positivas, até para partilharmos conhecimento entre nós.